olá companheiras olá companheiros eu passei um tempo sem fazer vídeo porque eu estou num projeto com outros amigos com alguns companheiros um projeto duplo que é um blog que se chama a comuna e além do blog nós temos um canal no youtube que se chama tv a comuna esse projeto duplo tomou um pouco meu tempo minhas energias e eu fiquei duas semanas sem gravar vídeos o vídeo que eu vou apresentar hoje é um resumo editado de um debate do qual eu participei na TV A Comuna com o jornalista Victor Hugo Viegas Silva O Victor Hugo escreveu uma série de artigos para o blog A Comuna sobre a pandemia Então o vídeo que eu vou mostrar para vocês tem uma primeira fala dele em que ele expõe os resultados de sua pesquisa jornalística reflexiva. Logo depois da tomada da palavra pelo Vitor Hugo, eu faço algumas reflexões de algum modo baseado no que ele disse, tentando articular com outros aspectos do genocídio em curso. Bolsonaro, Trump, Boris Johnson, a extrema-direita internacional desse grupo deles aí, eles defendem a mesma concepção que é a concepção da imunidade de rebanho. Essa teoria ela surgiu lá na Inglaterra, foi o Dominic Cummings que formulou essa ideia. Ela não veio de nenhum epidemiologista, ela não veio de nenhum biólogo, ela não veio de ninguém das ciências biológicas ou da epidemiologia, ela veio de um assessor, do Boris Johnson, e ele pensou o que, que poderia acontecer se a gente aplicasse o mesmo modelo que a gente aplica para populações animais, o modelo, o modelo de imunidade de rebanho, se a gente aplicasse esse modelo de autodefesa das populações, das populações animais, para um, uma população humana, o que, que poderia acontecer? A gente poderia aperfeiçoar essas populações? O Bolsonaro, o Trump, eles pensam que é melhor, esse processo pelo qual a gente está passando é um processo bom, é um processo que é necessário de depuração da sociedade, do que era necessário mesmo que a gente passasse por isso. E teve projeções às quais o governo Bolsonaro teve acesso de que ia acontecer pelo menos 100 mil mortos. Eles tiveram acesso a esse cálculo e eles fizeram ok. Teve medidas que o que o Mandetta tinha tomado antes do Bolsonaro voltar aqui para o Brasil, que eram semelhantes às aos governos da Grécia, eram semelhantes às aos governos da Nova Zelândia, é, que impediram de fato que a pandemia se espalhasse. O governo Bolsonaro veio aqui e desmontou todas essas medidas administrativamente. Então ele impediu mesmo que estivesse de fato, ele impediu ativamente, ele não apenas foi incompetente, ele desmontou Sim. a estrutura de combate à pandemia aqui no Brasil. Então existe uma ideologia que for, que fundamenta um plano, e é isso que ajuda a gente a entender por que está que acontecendo coisa tão parecida aqui nos Estados Unidos e no Brasil. A teoria, entre aspas, da imunidade de rebanhos é uma ideologia. É uma ideologia racista, é uma ideologia de melhoramento racial da humanidade, é uma ideologia porque não tem base científica, né? mas é também uma técnica de genocídio. Se a gente for ver os dados nos Estados Unidos e no Brasil, eu estou pegando Estados Unidos e Brasil por causa da questão negra, a população negra ela tem uma certa quantidade a mais de, de mortalidade do que a população não negra. Isso tem a ver, naturalmente, com as condições sociais da população negra lá e da população negra cá. Em geral, o que ocorre é que a parcela mais pobre da população ela morre algumas vezes mais, dependendo do estado do país, do que a média da população. Primeiro prefeitura que fez essa pesquisa foi a prefeitura de São Paulo. Os moradores da periferia de São Paulo tinham... 10 vezes mais possibilidades de morrer se fosse contagiado com o coronavírus do que os moradores de bairros centrais, de bairros de classe média, etc. No Ceará, essa, essa proporção é 18 vezes mais. Evidentemente que o Estado sabe disso. Evidentemente que os defensores dessa política sabem disso. E, portanto, não se trata apenas de uma irresponsabilidade, se trata de uma política que sabe qual parcela da população vai ser atingida. Socialmente, os pobres, no caso do Brasil e dos Estados Unidos, etnicamente, os pretos, os pardos, os não-brancos. Nós estamos num país que um negro é assassinado a cada 23 minutos. Nós temos a terceira maior... É, população carcerária do mundo população carcerária é essa que é 65% de negros é inseparável para mim essa política que eu acho que tá bem conceptualizada aí uma, é, é uma política que se baseia numa ideologia que não tem base científica nenhuma que é a da, a da imunidade de rebanho que tem um objetivo político que é genocida, e que me parece que é inseparável do encarceramento de massas, é isso que eu quero dizer, e do genocídio já em atuação nas periferias das grandes cidades é, do país. Se articula com uma outra política genocida, que nunca foi abandonada pelo Estado, mas que ganhou força nos últimos anos, particularmente no governo Bolsonaro, que é o genocídio das comunidades indígenas. A partir dos poderosos interesses econômicos relativos à região norte e centro-oeste do país. O agronegócio, a mineração, etc. Quer dizer, a política da imunidade de rebanhos, enquanto política de genocida, digamos assim, se articula não só com esses dois grandes instrumentos já em, higienistas, socialmente higienistas, já em atuação no país, que é o encarceramento de massas, e o genocídio de jovens do sexo masculino de cor negra ou parda no país, tá certo? Que nós somos a polícia que mais mata no mundo. Nós temos o sistema penitenciário, que é o terceiro que mais aprisiona no mundo, nós temos uma polícia que é a que mais mata no mundo, tá certo? E agora para completar isso, isso naturalmente tem elemento social e um elemento social e étnico, né? Que é essa a, a utilização, digamos assim, desse instrumento genocida da imunidade de rebanhos na, nas populações indígenas? Para ver o debate inteiro, vão à TV A Comuna, e para ver os artigos do Vitor Hugo, vão ao blog A Comuna. Quem não se inscreveu ainda neste canal, se inscreva, dê um like nesse vídeo, passe para frente se achar importante. Socialize com os amigos, tá? E não deixem de ver nem o blog A Comuna, nem o canal TV A Comuna.